Qualquer um que tenha interesse em obter a sabedoria, poderá desenvolver essa virtude em sua vida, pois a sabedoria se trata de aprender o tanto quanto possível com cada uma das vivências contempladas pelo indivíduo, de modo que este consiga pensar e tomar decisões com mais racionalidade. A sabedoria não é algo que nasce com o indivíduo, esta é desenvolvida no decorrer de sua vida e o que irei te ensinar nesse vídeo são cinco hábitos para que você adquira mais sabedoria e aprenda a lidar com diversos erros que encontrará no seu caminho. Portanto, quero aprender agora quais são esses cinco hábitos que te farão expandir sua consciência e começar a agir de maneira mais sábia, então vamos ao que interessa. Aliás, caso ainda não seja inscrito em nosso canal, peço para que se inscreva desde já e ative também o sininho de notificações para que desse modo fique por dentro dos conteúdos postados aqui no canal. E sem mais demoras, vamos ao vídeo. Primeiramente, esteja totalmente aberto para receber, pois nesse hábito mora um grande aprendizado. Há quem diga que dar é melhor do que receber, porém isso se trata de um completo disparate, pois dar e receber são duas faces de uma mesma moeda de modo que para todo doador deve haver um recebedor, também para todo recebedor deve haver um doador. Como você poderia dar algo se do outro lado não existisse alguém para receber? As duas pessoas têm que estar em perfeito equilíbrio para que possam atuar meio a meio. E como dar e receber necessariamente, se equivalem, devem também ser iguais em importância. Enfim, me diga como ficaria o seu estado de espírito, caso desejasse dar algo, mas a outra parte se recusasse a receber. Saiba, portanto, o seguinte. Aquele que não se dispõe a receber, rouba quem quer lhe dar algo. E para piorar as coisas, se alguém não está aberto a receber a sua parte, ela irá para quem esteja. A sabedoria trabalha com a tranquilidade. Um sábio não toma atitudes, muito menos faz escolhas, de modo precipitado, pois eles sabem que o perigo mora exatamente nesse tipo de atitude. Por exemplo, algum dia, estava lá você do lado de alguns amigos seus, prestes a fazer alguma besteira, do tipo em que você joga uma pedra no portão de um desconhecido. E bom, nessa situação em que se encontrava, a sua mente dizia que não era uma boa escolha fazer aquilo, mas as más influências do seu lado te diziam que não dariam em nada. E você, por estar sendo influenciado e até mesmo eufórico com o calor do momento, comete esse erro, o que pode gerar graves consequências e manchar a sua imagem. Claro que isso é um exemplo meramente ilustrativo, mas não deixe de retratar a realidade da maioria das pessoas que, por estarem sob influência, esquecem de dar ouvidos à sua própria racionalidade. Logo, uma atitude que é essencial é deixar a sua mente mais calma para que assim consiga dar ouvidos à sua própria racionalidade e evite ser influenciado a fazer coisas que te prejudiquem e manchem a sua imagem. Nesse mesmo sentido, quando se tratar de momentos em que deverá fazer escolhas decisivas, mantenha calma e saiba trabalhar os fatos com tranquilidade para que assim consiga pensar melhor e com mais atenção na escolha que faz mais sentido. O hábito da observação também é essencial, pois desse modo você consegue aprender com os erros dos outros, consegue analisar o ambiente ao seu redor e tirar melhores proveitos das oportunidades e, além do mais, é um dos sentidos que mais podem te ensinar e te beneficiar por realizá-lo. A observação vai muito além do óbvio de enxergar o que está à sua frente, pois se você conseguir prestar atenção nos detalhes poderá enxergar diversas coisas em várias situações, assimilando pensamentos, sem nem mesmo precisar tomar atitudes no plano real. Uma atitude que também te ajudará a ser mais sábio é a leitura, pois por meio desta, você é capaz de adquirir experiências e conhecimentos, sem nem mesmo precisar vivenciá-los, somente ler sobre eles. De modo que se você ler um livro como Pai Rico e Pai Pobre, Relatando uma história real de sucesso, você consegue visualizar e até mesmo vivenciar essa experiência junto ao protagonista. Logo, você tem o poder em mãos de acumular experiências replicáveis de sucesso sem nem mesmo se dar ao trabalho, de errar para aprender, apenas lendo. Por isso a leitura é tão importante, de modo que a cada linha que você lê pode se tornar uma ferramenta eficaz que te guiará em uma tomada de decisão, fazendo com que você tenha cada vez mais um conhecimento notável sobre áreas afins do seu interesse. E por último, tempos difíceis formam pessoas mais fortes. Se você já passou por grandes provações e foi capaz de superar essas adversidades, parabéns, você muito provavelmente se tornou alguém muito mais forte do que era antes, de modo que se deparasse novamente com tais adversidades, não temeria a batalha, pois já pisou nesse solo e conhece muito bem o que deve ser feito nessas circunstâncias. Mude sua concepção sobre tempos difíceis, já que são eles quem formam grandes soldados. E ao fazer isso, você se tornará mais sábio, pois nesse contexto, você já terá experiência e habilidade para lidar com aquilo. Ademais, espero que essa mensagem possa te ajudar de alguma forma. Se gostou do conteúdo, não se esqueça de se inscrever em nosso canal e deixar o like, por favor. Um grande abraço, do Jovem Cultural, e te vejo no próximo vídeo.